a declaração mútua de amor de Gino e Karen deixou-me feliz, compartilhando com eles da sua alegria. Karen, que há tempos eu não via entregue à autenticidade, trazia agora, interna e externamente, uma aura agradável. — Vamos agora mesmo visitar Vito? — propôs Gino, agindo com objetividade. Não era uma pergunta, era mais que um convite. Difícil de não aceitar devido às circunstâncias. Karen tremeu. De imediato, percebi que sua aura perdeu a luminosidade nascente, passando a apresentar tons sombrios, principalmente na região cardíaca. Temia que suas mentiras fossem descobertas. Tudo estaria perdido, então. Justo agora que já... Colocar um pé dentro da casa dos urepes, e já se pronunciava a ser possível colocar também a mão no dinheiro deles. Tinha a sensação de perigo se aproximando, quais trovoadas e ventos fortes que anunciam chuvas e tempestades. Chino captou a mudança brusca da jovem. — Se não quiser, não precisa ir — amparou-a atencioso. Karen estava com o cérebro maquinando todos os possíveis desdobramentos de uma ida ao hospital e ser colocada frente a frente com Vito, estando Gino com ela. Será que ele vai me desmascarar? Pensava aflita. O que será de mim? Gino não me perdoará. Mas também não posso recuar. Agora é tudo ou nada. Despediram-se de Dona Pélula e foi com desmedido orgulho que a jovem pobre vislumbrou inveja nos vizinhos quando entrou no luxuoso carro em companhia de tão distinto cavalheiro. No trajeto da sua casa até o hospital, Karen não disse uma palavra. E o tempo todo raciocinando mil possíveis ocorrências. Em 999 delas, via-se irremediavelmente perdida. Vito, mesmo não podendo falar, diria com os olhos que ela era uma embusteira. Não teria perdão. Gino respeitou o que considerou ser um grande constrangimento. Trazia o peito oprimido, também imerso em profundas reflexões. Karen é uma criatura forte. Não sei se outra mulher, estando no lugar dela, teria coragem para fazer o que ela está fazendo. — como reagirá Vito quando vê-la chegar comigo? Será que é justo acrescentar-lhe mais esse sofrimento? Pensei melhor e considero que talvez não seja caridoso nós dois chegarmos juntos à presença do meu irmão. Disse Gino a Karen quando chegaram à porta do hospital. Nunca! Rebateu com firmeza Karen, calculando que recuar agora colocava em risco seu plano, implodindo-a. Quero mesmo que Vito nos veja ao mesmo tempo. Ao invés de prejudicá-lo, isso será até bom, pois ele verá que você está de acordo com a ajuda que me pediu, referente a Aurélia e os dois filhinhos que tem com ela. Aquela era a mesma Karen do passado, que eu também conhecia, voluntariosa, reflexos mentais rapidíssimos, jogadora que arrisca tudo num único lance. Na recepção, receberam instruções para aguardar. Logo, o doutor Marcos veio ter com eles e conduziu-os a Vito. O médico, vendo Karen e Gino juntos, desfez quaisquer dúvidas. Realmente, aquela moça era parte integrante do drama no qual a família Orep se debatia. Devidamente equipados para transitar na área de infectologia, Gino e Karen acercaram-se do leito de Vito. Karen, por pouco, não desmaiou. Várias testemunhas invisíveis, eu, inclusive, também estávamos chocados com o que víamos. É muito triste ter de informar o estado de Vito. Usar a palavra lastimável não seria suficiente, pois Vito, penoso é dizê-lo, estava apodrecendo em vida. Mesmo os mais potentes antissépticos não conseguiam abafar ou disfarçar o cheiro insuportável que se desprendia do seu corpo. Como tantos poderosos de todos os tempos, Vito era uma eloquente vítima da surdez moral à advertência de Jesus. O que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26 Gino, com grande esforço, manteve algum equilíbrio físico e mental. Vito trazia os olhos vidrados. Sinto muito, informou Marcos piadosamente. É provável que ele nos deixe em menos de 48 horas. Não havia a menor possibilidade de diálogo entre os irmãos. Doutor, balbuciou Gino. Preciso falar com ele, nem que seja por um minuto. Nessa fase terminal, esclareceu Marcos, suspender o sedativo será uma crueldade, pois as dores serão insuportáveis. Gino colocou a destra na fronte do irmão e, entre pesadas lágrimas, elevou seu pensamento até Jesus. Mestre Jesus, médico das almas, Busco o Senhor com espírito em prantos para pedir-lhe que uma bênção especial envolva meu irmão. Deixe, mestre, ele falar um pouquinho comigo antes de retornar à pátria espiritual. Quero dizer-lhe que o amo, sempre amei e sempre o amarei. Assim, ele ficará um pouco mais fortalecido para enfrentar as pesadas dificuldades que o aguardam. Só isso quero falar. Se Deus permitir. Karen não suportou o clima pungente. Pela primeira vez na vida, não pensou nem sentiu nada a não ser compaixão, uma profunda piedade. Marcos, também sensibilizado, trazia seus pensamentos aureolados por sentimentos cristãos. Nesse preciso momento... Letes, os espíritos que não deixavam Karen, e eu, ficamos extasiados com o que vimos. Um círculo de luz intensa atravessou o teto, passou pela mão de Gino e envolveu a cabeça de Vido. O círculo luminoso girava em pequena velocidade sob um eixo imaginário. Aos poucos ficou colorido tomando diferentes tonalidades e aumentando a velocidade do movimento giratório. Embora estivesse na cabeça de Vito, as luzes coloridas percorriam todo o seu corpo. Mesmo sob poderosos sedativos, movimentou os olhos. Marcos julgou-se diante de um milagre. Conhecendo a dose de sedante a que Vito estava submetido, sabia que aquela reação não era possível. Não era possível, mas era real. Sem tirar a mão da fronte do irmão, Gino disse-lhe, Vito, meu Vito, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, eu te amo, meu irmão. O paciente piscou três vezes. Três vezes é sim, uma vez é não, escareceu Marcos estupefato, mas solícito. Não quero cansá-lo, prosseguiu Gino. Mas é preciso que você fique sabendo que estamos cuidando de tudo e de todos. Vito cerrou vagarosamente as pálpebras, demonstrando que tinha entendido e que isso tranquilizava. Você quer falar alguma coisa? Três piscadas. Sobre a usina? Uma piscada. Sobre papai e mamãe? Três piscadas e uma lágrima boiando em cada olho. — Penso que imagino o que é. Você os ama. Vito confirmou. Gino continuou. — E quer pedir perdão a eles. Nova confirmação. Gino seguiu. — Mais alguma coisa? Sobre Marlene? Uma piscada. — Sobre seus filhos? Vito fechou os olhos e não os abriu. Gino tentou decifrar o gesto. Karen, achegando-se, sem qualquer sentimento de repulsa, colocou a mão na face de Vito e, olhando-o fixamente, disse para Gino. — Fale sobre Aurélia e os dois filhinhos. Vito abriu os olhos, fitando Karen demoradamente. Depois, piscou três vezes. — Karen, sua conhecida aqui ao meu lado, é uma boa moça — prosseguiu Gino. — Ela me disse que você pediu-lhe para cuidar de Aurélia e dos seus filhinhos e também para eu ajudá-la nessa tarefa. Vito piscou repetidamente, mais do que três vezes. — Aurélia está muito doente e em estado grave. Gino, nesse ponto, não perguntou, simplesmente informou. Talvez não se cure. Karen é pobre e sozinha não poderia ajudá-la, ainda mais que ajuda também a família. Já que esse é o seu gosto, vou cuidar para que Karen assista a Aurélia e os filhos. Vito confirmou. Piscar significativamente por três vezes foi um dos últimos esforços físicos conscientes que aquele corpo arrebentado conseguiria realizar. Suas lágrimas, porém, como que vindas da alma, molharam as mãos de Gino e de Karen, cujo contato não fora interrompido. Gino sentiu que não poderia prosseguir, pois Vito dava sinais de desfalecimento. Reunindo forças, disse ao irmão como despedida. Não sou ninguém para comentar sobre sua vida, principalmente com Aurélia e com Karen. Quero que você fique sabendo que vou ajudar as duas e as crianças. Três leves movimentos dos olhos cerrados confirmaram agindo que o irmão o ouvira e aprovara. — Se você não se importar, eu e Karen uniremos nossos destinos — completou Leal. Vito não pôde mais piscar. Entrou em coma profundo. — Obrigado, amigo Jesus! — disse Gino, elevando o olhar. Retiraram-se. Gino conduziu Karen à residência dela. — Voltaremos a nos ver na usina — declarou Gino ao se despedir. — Por favor, compareça à sede para ser contratada. Gino, ao deixar Karen, foi direto para o seu lar. Ainda sob o peso das fortes emoções vividas, contou aos pais o diagnóstico do Dr. Marcos sobre Vito. Adiou as notícias sobre Karen, Aurélia e os filhos dela com Vito. Entre lágrimas, Lísia e Guerino entenderam que estava próximo o fim de Vito. Gino retornou à sede da usina e sua primeira providência foi determinar a gerência de recursos humanos que contratasse Karen na vaga de auxiliar de assistente social com exercício na usina. Poucas horas após, ele recebeu um telefonema do Dr. Marcos pedindo sua presença no hospital. No mesmo instante atendeu. Julgou que talvez Vito estivesse expirando. Ao chegar... Marcos tranquilizou-o. Seu irmão está no mesmo quadro que vimos de manhã. Chamei-o aqui para conversarmos sobre providências inadiáveis. Considero indispensável que você saiba que aquela jovem, Karen, declarou ter mantido relacionamento sexual com seu irmão, fato que ele não confirmou. Por isso, sugiro que ela seja imediatamente submetida ao correspondente exame. Tais palavras tiveram o efeito de um torpedo na alma de Giro. Pensou rápido. Como isso não tinha passado pela minha cabeça antes? Meu Deus, e se ela também estiver contaminada? E agora penso também nos filhos de Aurélia. E se eles também? Marlene, até me esqueci. Será que ela... Marcos, por favor... — solicitou o aflito. — Providencie os exames em Karen e também nas crianças de Vito, os dois sobrinhos que ainda não conheço. Penso que, sendo médico, você terá mais facilidade do que eu para conseguir isso. Geno informou o telefone de Karen em que hospital Aurélia estava internada para dizer do paradeiro dos filhos. Aduziu, mal podendo disfarçar o desconforto de tantos temores que o assaltavam. Tentarei conversar Marlene a esposa de Vito a ser examinada. Farei isso com todo prazer, concordou Marcos. Aliás, como obrigação. Ia falar sobre essas outras pessoas, mas vejo que você também já pensou nelas. — Ah, outra coisa, Gino, por favor, não considere que estou sendo intrometido quanto a Karen, mas considero que talvez ela esteja correndo sério risco. Se estiver contaminada, será prudente combater a doença antes de ela se espalhar pelo organismo. Além do mais, sendo seu amigo, sinto-me duplamente responsável pela saúde de Karen, a quem percebi que você quer bem. Gino comoveu-se. Abraçou Marcos com afeto. O médico franziu a testa. — Desculpe, -me, Gino, falou Marcos — porém há algo mais grave muito mais urgente. — Pelo amor de Deus, Marcos, o que é? Mesmo estando num ambiente reservado, Marcos abaixou a voz. Seus pais há pouco procuraram o diretor-geral deste hospital, o Dr. Rubens, e solicitaram que os sofrimentos de Vito sejam interrompidos imediatamente. — Jesus Cristo! Não é possível? — É sim, Gino. Quando liguei para você, eles tinham acabado de sair daqui. Lamento ter que informar também que nossa diretoria nem ficará sabendo disso, pois o Dr. Rubens me contou o pedido dos seus pais, solicitando minha colaboração para atendê-los, exigindo-me sigilo total. — E o que você vai fazer? — Estou preocupado com tudo isso. Não é do meu feitiço acovardar. Provocar a morte de um paciente desenganado e com terríveis dores, mesmo que dentro de uma ótica piedosa, para mim não passa de covardia. Não consigo entender como o doutor Rubens, que tanto admiro pela competência médica, aceite a eutanásia. Doenças foram feitas para serem combatidas pela medicina, aduziu Sereno. E considero que a medicina terrena é uma grande bênção de Deus para toda a humanidade. Se a medicina fugir das doenças, abandonando tal combate, quem neste mundo a substituirá? O que pensar de tantos e tantos benfeitores que sacrificaram suas vidas em pesquisas, buscando a cura de tantas e tantas moléstias? Concluiu filosofando. Aqui estariam reduzidos os profissionais da medicina que aceitassem a incumbência de tirar a vida de um paciente, mesmo em estado terminal. Independentemente do nosso juramento de lutar até o último instante para salvar vidas, que direito nos assistiria para antecipar o túmulo a um filho de Deus? Gino sentiu grande conforto. Não se enganara a respeito de Marcos. Era ele um profissional digno e, mais que isso, um amigo seu. Gino e Marcos não podiam nos ver a mim e a Letis. Por sugestão de Florencio, tínhamos acompanhado Gino ao hospital. Pudemos sentir que aqueles dois homens deixavam entrever de suas auras uma agradável irradiação. — O que podemos fazer? — perguntou Gino. Se for obrigado a esse ato que considero imperdoável, antes me demitirei deste hospital e talvez da própria medicina. Prático, Dino propôs uma estratégia. Dentro de uma hora, mais ou menos, manteria plantão permanente junto ao irmão, impedindo a quem quer que fosse fazer algo com ele. E assim foi feito. Gino retornou ao escritório central da usina, reuniu os diretores presentes e com eles despachou todos os casos pendentes. A seguir, informou a secretária Rita que, se necessário, o procurasse no hospital, onde ficaria, por tempo indeterminado, assistindo ao irmão. Há muito Rita admirava o Sr. Gino Orepi, Tão diferente do seu chefe, embora do mesmo sangue. Sr. Gino, ofertou percebendo a preocupação do novo chefe. Sei que o senhor talvez não precise de mim, mas gostaria de ajudá-lo. Conte comigo para qualquer providência. Muito obrigado, Rita. Agradecido pelo inesperado apoio, Gino respondeu. Não me esquecerei da sua generosidade nessa fase difícil para minha família e para a família de Vito. Estando ausente daqui, ficarei tranquilo sabendo-a atenta ao serviço na usina e mandando-me informado dos principais acontecimentos. — Se precisar, é só dizer — confirmou Rita, alegre por ter sido aceita. Saindo dali, Gino retornou ao hospital e procurou o doutor Rubens. — Doutor Rubens — Penso que meu irmão tem pouco tempo de vida. Foi conciso assim que foi atendido. É isso mesmo, interrompeu o Dr. Rubens. Lamento muito, doutor Gino. Continuou falando mansamente e com o cerebral, tentando o ajudar. Fique à vontade. Seus pais já conversaram a respeito. Então, como estava dizendo, ante a gravidade do estado do meu irmão, decidi ficar com ele até o fim. Dino foi incisivo. Surpreso e um tanto desentendido, Rubens explorou, pelo que estou entendendo, o senhor quer. Quero ficar com ele até Deus convocá-lo para retornar à pátria dos espíritos. Olhando fixo no diretor, arrematou. Sempre fomos muito amigos. Eu e Vito. Minha presença dará a ele algum conforto e a certeza de que não foi abandonado. Dentre tantas infelicidades que a AIDS provoca, a pior é a solidão dos últimos momentos. Penso que o senhor, melhor do que ninguém, compreende o que quero dizer, principalmente sobre o apoio moral devido aos moribundos. Completou o contundente. Sim, sim, respondeu Rubens, confuso, pensando. Os pais solicitaram um alívio imediato e definitivo para o filho, Penso que pode ser feito com a maior facilidade, dadas as circunstâncias. E agora vem o irmão, sucessor total nos negócios da família, e decide justamente o contrário. O médico ponderou que melhor seria ficar com o Sr. Gino, pois qualquer coisa que fosse feita agora para atender aos pais poderia trazer sérias complicações perante a lei. Além do mais, Vitor não demoraria mesmo a morrer. — Peço ao senhor que cuide pessoalmente para que nada falte a Vito. — Solicitou Gino. — Sei que ele está sendo muito bem tratado aqui e quero que continue assim. Inclusive, a partir de agora, ele não ficará nem mais um minuto sem mim ou algum conhecido íntimo. — De acordo? Arrematou, ordenando. — Sim, sim. Voltou a balbuciar Rubens. — Dali mesmo, Gino foi ter com o irmão. Eu e Letes o seguimos. Não havia nenhuma entidade infeliz no apartamento. Logo percebi o motivo. Florencio, que velava, cumprimentou-nos fraternal. Gino, acercando-se do irmão, trazia no peito a alegria dos justos quando procedem de acordo com os ditames da consciência emoldurada pela moral cristã. De avental, luvas touca e máscara, aproximou-se do leito, colocou as mãos sobre a cabeça de Vito e aplicou-lhe um passe. Sua simples presença modificou o triste ambiente material, as enfermeiras que a miúde vinham inspecionar o paciente e toda a aparelhagem a ele ligada sentiram um grande conforto vendo aquele jovem junto ao irmão em oração. Observei um fenômeno interessante, invisível aos encarnados. Vito Espírito, vagando distante dali, caindo e levantando, com um bêbado, unido ao corpo por um enevoado cordão fluídico, foi atraído para perto daquele equipamento mal cheiroso e altamente deficitário. Florencio ajudara-o nesse retorno, transmitindo-lhe suas energias fluídicas, acopladas às energias magnéticas que colhera de Gino, no passe. O fato é que Vito saiu do torpor espiritual, embora seu organismo permanecesse letárgico. Alterado e trazendo na expressão as marcas profundas do desespero e da dor, viu-nos Florencio, Letes e eu... Atirou-se aos pés de Florêncio. — São Jorge, o meu filho! Em pranto, se implorou atormentado. — Ajude-me, pelo amor de Deus! Estou morrendo, ou nem sei se já estou morto. Não aguento de tanta dor. Por piedade, ajude-me! Conhecendo que Veto estava fixado na existência anterior, na qual fora seu pai, Florêncio respondeu. — Pai querido, Tenha fé em Deus, que é o nosso Pai, e sempre quer o melhor para todos nós. A dor nos mostra quando nos afastamos dele, cometendo maus atos, tendo comportamento equivocado. Vito, na personalidade do poderoso magnata italiano Edio Orepi, captou alguma coisa. Estou arrependido, mil vezes arrependido. Não sei o que fazer... — Chame um padre, dê bastante dinheiro para a igreja, mande eles me ajudarem. Entrando em pânico ao olhar para o seu corpo, descontrolou-se. — Socorro! Estou podre! Estou morto! Não quero morrer! Florêncio acalmou, impondo as mãos sobre sua cabeça. Vito espírito adentrou com dificuldade o corpo que ele próprio levara à ruína. Subitamente, com leves contrações físicas, abriu os olhos e viu Gino segurando um livro com a outra mão pousada no seu peito. O toque daquela abençoada mão confortava-o, acalmando-o. Viu o título do livro, cuja capa estava voltada para ele. O Evangelho segundo o Espiritismo. Gino percebeu que o irmão despertara, mas prosseguiu na leitura, pois um segundo antes abrir o livro aleatoriamente, passando a ler entombrando uma lição do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Florencio acariciava Vito, mantendo-o desperto. Mesmo na grande perturbação que mergulhara, Vito apreendeu algo da mensagem evangélica, o suicídio, longe de resolver problemas, agrava-os. Surpreso e feliz, Gino viu o irmão com os olhos abertos. Vito, disse-lhe intuído por Florencio, nunca é tarde para consertarmos os estragos morais que todos fazemos, prejudicando a nós mesmos e aos outros. Deus é Pai de bondade e de amor. Jesus, nosso mestre, ensinou-nos a perdoar, ficando claro que o perdão é divino. A melhor maneira de corrigir o mal é produzir um bem. Auxiliado mentalmente por Florencio, Vito conseguiu conduzir seu pensamento, unindo os ensinamentos evangélicos que acabara de ouvir à triste experiência provocada pela tentativa de suicídio. Pensou nos erros que cometera. Pouca ou nenhuma caridade. Esbanjara dinheiro sempre. Não tinha sido um bom filho, nem um bom marido, nem um bom pai. Suas ligações promíscuas com mulheres tinham causado sua ruína física, além de contaminar Aurélia a quem devotava seu afeto, seu carinho, talvez seu amor. Nesse retrospecto, lágrimas sentidas molharam o rosto do paciente, testemunhando que sentimentos sinceros andam, quase sempre, de parceria com elas. Ali, vendo Vito chorar, sabendo que suas lágrimas atestavam o nascimento do bendito sentimento do remorso, ante sala da renovação moral, como não chorar também? Florêncio olhou-me paternal. Depois dirigiu o olhar semelhante para Letes, pois ele também chorava. Vito, entre tantas auto-recriminações, todas salutares, teve um pensamento positivo sobre si mesmo. Só fui um bom irmão, pois sempre amei Gino. Teria Gino captado tal pensamento? Certamente, já que no mesmo instante acariciou a face de Vito, surpreendendo a todos nós assistentes encarnados e desencarnados, soltou a máscara e beijou o rosto do irmão, cheio de feridas. — Meu irmão — disse — meu melhor amigo. Eu te amo. Uma anestesia não teria feito melhor efeito.